Quinhentos anos aí, xê! Imagine a TV viajando No tempo pra mostrar o passado No passado em todo momento Imagine a vida, as pessoas Os sonhos de outros séculos Antigos privilégios 500 anos O Brasil reforma A Guerra de Canudos foi uma luta entre dois Brasis O litorâneo, rico, moderno, sofisticado E o sertanejo, com sua sabedoria natural Entrosado em um ambiente árido e afastado dos grandes centros Morador meu, tem que trabalhar duro é o trabalho duro, seu barão Foi assim que comprei 60 fazendas nesta parte do sertão baiano Sua mulher faz o quê? De madrugada vou pro roçado Acorde mais cedo pra tirar o leite das vacas E o menino aí já pode tanger o gado É de novinho que se aprende Mas ele? Ele ainda não pode subir num cavalo Pode, querer é poder Se cair, hum, do chão não passa a opressão sobre vaqueiros e peões em todo o Brasil é praticamente igual. No Nordeste, muitos deles seguem os passos dos pregadores ou cangaceiros. Cangaceiros como Lampião e Antônio Silvino chefiam bandos que roubam e matam, movidos pela revolta. Pregadores como Padre Cícero do Juazeiro dão esperança em Deus. Neste ambiente, explode o um conflito armado de dois anos de duração, a Guerra de Canudos. O líder dessa guerra é Antônio Vicente Mendes Maciel, natural de Quixeramobim no Ceará. Ex-comerciante, professor e escrivão em sua terra natal, Antônio passa a peregrinar pelo sertão a partir de 1877. Constrói e conserta igrejas, cemitérios e açudes. E não sendo padre para fazer sermões, dá conselhos. Inclusive contra a república recém-proclamada Daí o codinome Antônio Conselheiro A república é contra a lei de Deus Além de separar o Brasil da igreja Inventou o casamento civil O conselheiro está certo Casamento é coisa divina Pois é Deus só abençoa quem é casado na lei dele. Imposto é dinheiro tirado à força do bolso do povo. Vamos fazer uma fogueira com as tabuletas de impostos da república. Hum, o coronel Jeremoado não vai gostar disso. Vá cuidar do menino, que eu vou tocar fogo nessas tabuletas. Os poderosos da região norte da Bahia começam a se preocupar com os conselhos desse homem cada dia mais popular. Chamei-o aqui para repreendê-lo severamente por sua campanha contra a república. Mas a república é obra do demônio. Espere. Mal comecei a falar. Mas eu acabei. E espero que o senhor também não tenha mais nada a dizer. Com licença. Desculpe, seu barão, mas eu estava só esperando o conselheiro sair para lhe dar notícia Que notícia? O meninujinho, filho daquele morador Caiu a do cavalo e... morreu Mato esse barão desgraçado e entro no cangaço Cangaço não, pelo amor de Deus A gente vai embora daqui pra junto do conselheiro Ele nos livra do barão Assim como outros coronéis, o barão de Jeremoabo não gosta de saber que o conselheiro resolveu parar com as peregrinações e se estabelecer em Canudos, nas terras da Capelinha de Nossa Senhora. Daqui por diante, o nome deste lugar é Belo Monte. Em pouco tempo, surgem várias ruas em Belo Monte. O conselheiro conta com o apoio de comerciantes e proprietários, que vendem seus bens e se mudam para o Arraial, onde todo dia chega gente. Como é ser agricultor em Belo Monte? Aqui a gente planta e cria, sem dever nada a ninguém. Quer dizer que tudo o que a gente produzir aqui vai ser nosso? Vai! Mas se não consumir tudo, a sobra será dos mais necessitados. Quem quiser pode visitar o Arraial. O conselheiro é bem quisto nas redondezas e seu prestígio inquieta poderosos. Não concordamos com o conselheiro, ele cria suas leis e desafia a igreja Mas a igreja tem que dar um paradeiro nisso Excelência, há 14 anos que os padres proíbem inutilmente seus fiéis de ouvirem o conselheiro Isso é um mal para a igreja e o estado Agora o conselheiro ameaça tomar a madeira de um comerciante de Juazeiro A ordem pública está em perigo O quê? Pois a ordem pública será mantida Se for preciso mandarei tropas do estado para Juazeiro A história não foi bem assim O conselheiro comprou a madeira para construir a igreja em Belo Monte E o comerciante não entregou Conselheiro, vem tropa do governo da Bahia marchando para cá Chame João Abade, José Rosa Já chamei, eles estão vindo aí Antes que a tropa chegue, vamos atacá-la Em Uauá, conselheiro é o melhor lugar para surpreender os soldados. Em Uauá, a 100 quilômetros de Belo Monte, os conselheiristas enfrentam a primeira expedição militar contra Canudos. Até a terceira expedição, o conselheiro sai vitorioso. Morre, oh, desgraçado! Ah! Foge para o juazeiro, mestre! Yeah! Morre, Lui, a República Pé. A primeira expedição não tinha saída. Se o tenente Manuel Ferreira não fugisse, morria com a tropa toda. O major Febrônio de Brito também. Só salvou o resto da segunda expedição porque fugiu. Papel mais feio ainda foi o do comandante Moreira César, o corta-cabeças. Corta-cabeças de quem? Aqui ele não cortou nenhuma. A quarta e última expedição é a maior de todas. Entre o armamento, 21 canhões destacando seu o apelidado de matadeira, por causa do estrago de seus tiros. Mas os conselheiristas ainda resistem. Zombe quem quiser de nós, que não tememos castigo. Pois temos a luz de Deus, eles a luz do inimigo. Estamos aqui rezando, quem vier cai no perigo. Em dois meses de luta, morrem tantos soldados que chega um reforço de mais de 3 mil homens. O próprio ministro da guerra instala-se a 15 quilômetros de Canudos. Entre seus auxiliares está o engenheiro militar reformado Euclides da Cunha, correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Euclides escreve reportagens que serão a base de Os Sertões, primeiro livro sobre a história da Guerra de Canudos. Agora é só apertar o cerco. Nem criança pode pegar água do rio. E como vamos impedi-las, general? Matando-as, hora essa! Em Canudos, não pode ficar pedra sobre pedra! Conselheiro, o arraial está cercado, sem comida e sem água. A matadeira está acabando com a gente. É o fim. Morreremos todos. Adeus, povo. Adeus, aves. Adeus, árvores. Adeus, campos. A lembrança que levo de vocês. Jamais se apagará. Peço a Deus, ansiosamente, a vossa salvação e o bem da Igreja. Morre o Conselheiro, mas ninguém se entrega. No assalto final, dia 1 de outubro, um incêndio consome o que resta de Belo Monte. 300 crianças, mulheres e velhos são degolados. O corpo do conselheiro é desenterrado e decapitado. 15 anos depois, a opressão e a injustiça social causam nova guerra. Dessa vez, no Contestado, território em disputa pelos estados de Santa Catarina e do Paraná. De novo, o messianismo mostra sua face. O Contestado é uma região de quase 60 mil habitantes. Quem não é poceiro, trabalha no campo e numa espécie de guarda militar dos grandes proprietários locais. Você vai trabalhar na fazenda e também na ordem pública. Entendido? Entendido, seu coronel. Mas o que é ordem pública? Ora, ora. Os coronéis ficam ainda mais poderosos depois de sócios da Brazil Railway Company. Essa empresa norte-americana domina uma faixa de terra de 30 quilômetros de largura, desapropriada pelo governo federal para a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Essa república só faz entregar tudo na mão dos grandões. Quem era roceiro como nós, virou intruso. E quem era madeireiro, agora está sem meio de vida. A empresa pode extrair e vender no exterior toda a madeira que tirar. Também pode revender terrenos da área desapropriada. A salvação era a gente comprar um terreno. Mas cadê dinheiro? Mesmo que tivesse, a empresa só negocia com o estrangeiro. E só emprega quem é de fora. Só quero ver quando a obra acabar. Esse povão todo vai fazer o que no contestado? Terminada a ferrovia. 8 mil desempregados perambulam, assaltam, matam ou ingressam na Força Armada dos Coronéis. Muita gente teme uma guerra que explodirá a qualquer momento. É nesse clima que surge um líder messiânico chamado José Maria de Santo Agostinho. Venerado por um grupo de seguidores, José Maria é o suposto autor de pelo menos dois milagres. Ele ressuscitou uma mocinha. Você viu? Eu não, mas muita gente viu E o outro milagre? Zé Maria sarou de doença incurável A esposa do coronel Francisco Almeida Mais espantoso do que os dois milagres Foi José Maria ter recusado terras e ouro de recompensa Apenas aceitou viver na fazenda do coronel Onde montou uma farmácia de ervas para atender os pobres Tome o chá em jejum e reze três Ave Maria. E vós, ser que aflição lhe traz aqui? Nenhuma, Santo Monge. Estou organizando a festa do Senhor Bom Jesus em Sul, terra do Coronel Henriquinho Almeida, pai da pobreza. Ah, conheço-o de nome. Pois vós, me é convidado dele para presidir essa festa. O misticismo de José Maria revoluciona Taquaruçu. O monge decreta a pena de morte para comerciante que não fechar para sempre suas portas. E proclama a monarquia celestial. Esse coronel Henriquinho, apoiando esse monge. Pois eu vou telegrafar para o governador. A polícia de Santa Catarina tem que acabar com esses fanáticos de Itacoaruçu. Monarquia celestial. Ora, ora, ora. O monge é avisado e foge rumo ao Paraná com os 50 seguidores. A polícia prende e raspa a cabeça dos que ficam. Daí em diante, todos os fiéis ao monge raspam a cabeça. Em solidariedade aos companheiros de Sul. Agora amigo do monge é pelado. O inimigo dele é peludo. Peludo ou pelado, vamos expulsar do Paraná esse tal de José Maria. O senhor acha que ele se atreve a nos enfrentar? Espero convencê-lo a se entregar. Você vai ao monge com a minha intimação. Quero uma reunião com ele. Reunião com esse coronel eu não vou Receio ser maltratado Mas diga a ele que sou de paz E em paz sairei do Paraná Quando o senhor sairá? Assim que puder Com licença, coronel O monge vai embora Só pediu que o senhor espere um pouco Não espero Já avisei ao governador E se eu voltar atrás fico desmoralizado Perante a nação brasileira Ataco esta madrugada! À frente de 64 peludos, o coronel Gualberto ataca 300 pelados de José Maria. Mataram! Mataram o santo monge! Vamos acabar com o coronel Gualberto! Vamos pegar esse desgraçado! É dele a culpa desse ataque! Um grupo enfurecido mata o coronel. E terminado o combate, os pelados enterram o monge. Vamos fazer uma cova bem rasa. É, e tem que ser com tábua por cima, em vez de terra, para o santo monge ressuscitar mais fácil. Ele ressuscitará com todos os que morreram por ele. E aí se forma o exército Encantado de São Sebastião, para lutar na guerra santa. A partir daí, multiplicam-se as batalhas entre peludos e pelados. Até imigrantes conservam sua fé no monge e nas visões de beatos, como a Virgem Teodora e Joaquim, o Menino Deus. O santo monge me apareceu em sonho, pedindo que eu organize nova monarquia celestial em Taquaruçu. Eu vi o santo monge sobre as nuvens entre São Sebastião e São Jorge. Nessa hora o santo monge me disse, Joaquim, os pelados lutam por um reino de paz, justiça e prosperidade. Os peludos lutam pelo regime do diabo. Mais de 20 mil crentes se espalham numa área de 25 mil quilômetros quadrados Derrotam várias expedições do governo Mas Sul acaba destruída pelo exército É quando a Virgem Teodora comunica outro pedido de José Maria Reconstruam Sul até o Natal deste ano de 1914 Dia da ressurreição do Santo Monge Junto com todos os que morreram na luta contra os peludos do demônio Durante a reconstrução, mais de 15 mil pelados lançam o Manifesto Monarquista. Quem não adere é considerado inimigo e condenado à morte. Os pelados queimam propriedades e destroem a estação ferroviária da Brazil Railway Company, onde um revoltoso deixa um bilhete. Queremos a lei de Deus, que é a monarquia. A república toma a terra do brasileiro e vende para estrangeiro com a permissão do Bandido Hermes Vejam só a audácia deste rebelde Como é o nome dele? Paulino Pereira da Silva Chama o presidente da república Marechal Hermes da Fonseca De bandido Bandidos são estes pelados É desta vez que a guerra do Contestado acaba Mas o Contestado parece uma nova guerra de canudos Desafia mais de 8 mil homens bem armados, número correspondente a 80% do efetivo total do Exército. Pela primeira vez, a Força Aérea participa de uma expedição militar no Brasil. Quatro aviões fazem voos de reconhecimento e ataque. O general Setembrino ataca implacavelmente. Mesmo assim, a Guerra Santa do Contestado continua até janeiro de 1916. Em pouco mais de três anos de luta, 9 mil casas são destruídas e 20 mil pessoas morrem. Você viu o atraso, a miséria e a opressão dos primeiros anos da República. No próximo episódio, a aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira.